Olá, meu nome é Márcio Storto, a minha graduação é Psicologia e, como diretora de escola, eu venho buscando trabalhar com o meu grupo novas escutas, abordagens diferentes, formação e trabalho desse grupo, porque um educador necessita estar tá sempre reciclando e ouvindo outros profissionais. A minha busca com relação a essa instituição de ensino foi com relação a que eles parassem de ouvir apenas a minha fala e passassem a ouvir outros profissionais. Nesse primeiro momento em que eu levei a minha equipe pedagógica para o curso, pude perceber uma motivação diferente numa escuta diante de outros profissionais. As experiências que foram passadas foram experiências vivenciadas por esses profissionais e que eu pude perceber que Abriu muito o olhar do meu professor, porque viver uma experiência, muitas vezes, faz com que a gente não desloque muito a criatividade. E foi uma somatória, porque nos trouxe uma ampliação de estratégias para o dia a dia dentro da escola. Acho muito importante, na posição de gestor, de coordenador, de diretor, se ter uma consciência de que não é só o seu grupo de educador que deve participar desses cursos. A gente precisa ir com um olhar para poder Trabalhar novamente com esse educador no dia a dia, observando onde ele conseguiu aplicar, as dúvidas que ele apresentou e muitas vezes somar com linguagens diferentes. A partir do momento que a minha equipe de pedagogos vai para um curso e recicla parte do seu fazer no dia a dia, o meu olhar enquanto psicóloga pode transferir para ele outras mensagens, outros conteúdos que fazem acrescentar. Já que a gente sai desses cursos como uma equipe mobilizada, uma equipe mais unida, uma equipe que pode se conhecer fora do dia a dia, porque a gente para, toma um cafezinho, bate um papo, isso tudo, tudo traz um conhecimento para a equipe. Um professor de educação infantil ele não pode se ater de compreender o desenvolvimento da criança. Então, o um curso de desenvolvimento infantil, ele cabe a qualquer momento e qualquer caminhada desse educador dentro de uma instituição. Eu trago a eles uma bagagem psicanalítica desse desenvolvimento, mas é extremamente importante conhecer e se aprofundar dentro do desenvolvimento infantil, com o um olhar de pedagogos, de epistemólogos, de quem trouxe hoje toda uma abordagem nova de ensino, com quem faz um refazer desse professor, um pensar crítico, um olhar diferenciado para o seu aluno. Então eu acho que desenvolvimento infantil cabe a qualquer educador, seja ele da educação infantil, do berçário ou mesmo do ensino fundamental. Os cursos do ênfase educacional trazem um diferencial para o educador, para a equipe pedagógica, porque ele faz um atendimento pessoal, personalizado, tem uma estrutura de atendimento, é, busca as dificuldades daquela instituição e a montagem de cursos que possam trazer a gente é uma ampliação de um conhecimento, uma retirada de uma dúvida, um olhar diferenciado sobre a educação. Eu acho que um dos aspectos principais do EFAS de Educação é o atendimento personalizado, é a forma como acolhe o seu grupo, a própria estrutura de apresentação do curso e, principalmente, um entender de que não é só uma postura de sala de aula, mas tirar esse educador para que ele possa vivenciar. O dentro, o fora da sala, a troca de experiências, o desenhar junto, o trocar um papel, o escutar a experiência do outro. Isso é extremamente enriquecedor. É mais do que apenas um curso que passa na nossa vida. Marca, traz amizades, traz contatos e faz com que a gente possa criar um vínculo com o ênfase em buscá-lo nos nossos momentos de necessidade de crescimento.